Thank mm -hmm. you. Pode começar a gravar. É? Quer começar meio que do começo do processo? Ou como é que fala? É, a verdade é o seguinte, aqui na região a gente era visto até como louco. <risos> Entendeu? Aí agora que a gente persistiu um pouco e as coisas estão acontecendo, aí eles já é, acham que a gente está ganhando muito dinheiro, né? Aí quando me pergunta se cogumelo dá dinheiro, eu falo cogumelo dá cogumelo. <risos> Pode dar dinheiro, dá cogumelo, mas dá mais algumas coisas. Da realização que que profissional. Sentir que você produz uma coisa que você acredita, né, que é vida. O cogumelo é muito sensível. Se você demorar a responder às necessidades dele, você perde uma estrutura rapidinho. Eu acho que um dos diferenciais do nosso cogumelo é justamente o fato de a gente fazer a nossa compostagem. É, a maioria dos produtores não produzem o seu próprio composto. Eles acabam comprando. E aí, você não tem como ter uma garantia, um controle do que está sendo usado nesse composto. Prima. Então, hoje, é, os produtores lá na minha região de banana, eles me ligam, falando, ó Fabrício, tem folha seca de banana, e eu vou lá e limpo o bananal dele. Então, isso é uma coisa muito legal, porque além de ser a minha matéria-prima, eu ainda estou prestando um serviço para ele, porque ele teria que contratar pessoas para limpar. E uma vez que a gente está com essa matéria-prima em mãos, a gente tem que secar essa matéria-prima, triturar, aí a gente pode armazenar. É... Essa aqui é a sala de colonização. Terminou o processo de compostagem, né? a última etapa é a inoculação, O composto vem para cá, né? onde ele vai ficar até completar o período de colonização. Esse processo varia de acordo com as condições climáticas, mas geralmente é em torno de 15 dias. A gente colonizou, aí a gente leva para a estufa que é a última fase do processo, que é a frutificação. Que aí é você cuidar desse composto dentro da estufa, manter, no caso, temperatura, umidade e ventilação, a esterilização da estufa e as colheitas diárias. E por que você acha que ele é bom? O pessoal gosta dele. É porque é um cogumelo saudável, né? A gente, como se diz, a gente não joga, não trata, não por fui visaeiro com, com inseticida, né? Aí um belo dia eu tava lá no sítio e recebi um WhatsApp com um texto falando sobre a junta local. E quando eu li o texto, para mim ficou claro: eu falei, nossa, tem alguém no mundo que pensa igual a mim. E aí eu comecei a vir para o Rio. E realmente isso mudou completamente a minha história com os cogumelos, né? É, quando eu digo completamente, começa pela identidade visual que hoje eu tenho, que foi feita pela feira, pelo Henrique e o Thiago, que me ajudaram em todo o processo. Essa oportunidade de vender diretamente para o consumidor final, né, que te dá condições de produzir é, com qualidade, sabe? Sem aquela necessidade de você ter que produzir em escala. Na verdade, eu acho que eu estou produzindo até hoje porque a Junta Local me, me colocou no mundo. Porque até então eu era um produtor, mas eu era anônimo, que é o que acontece com a maioria. Né? Então a junta, na verdade, ela reflete é, os meus anseios, os meus desejos. Né? Então foi para mim um casamento perfeito.